Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Chá com Alvinho, terceiro da edição de Bali. O nosso convidado de hoje ele tem 28 anos, é de Fortaleza, é. foi sexto colocado em Romênia, veio da tribo foi então para a tribo Batur na, em Bali. E em Bale, ele não teve a mesma sorte que Romênia, foi o terceiro eliminado. E é o primeiro ser humano que toma dois chazinhos comigo. Isso tudo era saudade, não, não pode falar. Muita Muito saudade. <risos> tudo bem, Alê Tudo bom, Jantê. Ah, cara, eu eu confesso pra você que, fora, que né? eu tava com saudade. É, eu tava com saudade, mas eu não queria tomar esse chá agora, não, cara. Mas fazer o quê, né? Ah, mas... As pessoas ficam fugindo de mim, mas no fim das contas, só todo mundo... Todo mundo vai parar nessa cadeirinha aqui, um momento ou outro. É. <risos> Gente, você que está acompanhando aí, dessa vez não vou esquecer. Não deixe de é, curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as entrevistas antes dos coleguinhas. <risos> Isso é muito importante para o canal crescer. Estou aqui fazendo as vezes de youtuber. É Vamos. Lugar, amigo. Oi. Vamos lá. É... Assim, quando você, quando você entrou na, na, na temporada e que você viu que iam ser as mesmas, a tribo, por, por temporada, e quer dizer, você entrou sem os seus grandes aliados de Romênia, nenhum deles estava em, em Bali. Que, que, como é que foi a sensação para você? Qual foi o primeiro sentimento? Bom, de início, cara, quando eu entrei que... Primeiro assim, né, eu contextualizar toda a história de como é, eu resolvi jogar o A.S para chegar nesse ponto que você me perguntou, né? Quando eu saí de Romênia, é... eu sinto que eu saí com a imagem um pouco arranhada, né? Acho que, acho que saí com a imagem de vilão da temporada, enganei algumas pessoas. <risos> <risos> e aí eu acho que enganei algumas pessoas. Eu tava ali realmente pra jogar e eu queria fazer um jogo bacana, né? Embora algumas pessoas discordassem da forma que eu joguei, mas enfim, a gente pode falar sobre isso depois. Mas eu sei que eu saí com a imagem um pouquinho arranhada de Romênia e eu tava decidido a não jogar o AS se rolasse o convite, né? Tanto que algumas pessoas da plateia até comentaram, ah, o Fernando tipo, foi um dos nomes da temporada só no jogo S se não quiser. Por ter movimentado um pouco o jogo, por ter te levado o nome de vilão, né? mas ainda assim eu tinha certeza que não ia aceitar o convite. Acontece que eu fui para o conheci as pessoas que eu, né, que eu joguei em Romênia, fiz conexões maravilhosas, né, me apaixonei por todo mundo. Aí veio aquele, aquela vontade de jogar, e quando o convite surgiu, mesmo sabendo que eu ia entrar com uma missão muito difícil de conseguir reverter a imagem que eu tinha feito em Romênia, eu resolvi aceitar o convite, e pra minha infelicidade, é, o fantasma de Romênia me perseguiu. Quando eu vi a Twitch das tribos, foi um desespero, cara. Tipo, eu estava assim, na frente do computador, sentando assim, olhando e com vontade de chorar, porque eu não tava acreditando naquela Twitch, cara. Eu sabia que, tipo, desde o começo eu era eu era o botão da Batu, eu sabia que aquela tribo não... Enfim, eu gostava muito das pessoas que estavam nela, a gente se dá bem na vida real... Mas dentro do jogo, eles nunca me acolheram. Então, não tinha a menor condição de eu conseguir jogar com eles. E, como eu falei, eu tinha uma missão muito difícil de conseguir reverter e fazer um jogo bem diferente do que eu fiz em Romênia. E eu tava muito disposto a isso. Eu vim disposto mesmo a, a jogar na sombra de alguém, jogar bem Under the radar, sabe? Tava quietinho a minha, não tava nem gravando stories, sabe? Tava tão quieto, cara. E não rolou. Amigo, mas é sério assim que você tava tá pretendendo fazer jogar Under the radar? Nossa, muito. Tipo, primeiro dia não postei stories, fiquei de boas, né? Eu acho que eu, eu sinto que eu tinha que reavaliar a forma que as pessoas viam a minha imagem, né? Porque, assim, eu tenho imagem de mim, não é a mesma imagem que eu sei que eu passo para as pessoas e até hoje eu não sei por que, que as pessoas não têm tanta empatia por mim. Pela imagem do jogo que eu passo. Então eu prefiro, ah, não vou postar stories, vou ficar quietinho na minha. Vou tentar conversar com pessoas chaves, vou tentar me enturmar com o pessoal da minha tribo. Eu tava em, praticamente em Goiânia no dia da estreia do, do, do A.S. Então, tipo, estreou o A.S. No dia seguinte fui pra Goiânia. Fiquei na casa do Otávio no primeiro dia. Tipo, conversei pra caramba a noite com ele. Mas mesmo assim, eu senti que eu não tinha aquelas conexões que todo mundo do A.S. tinha uns com os outros, entendeu? Então, de qualquer forma, eu me sentia bem outsider. E aí eu fui jogando pelas beiradas, fiz o que deu... Mas é, mas assim, se por um lado era ruim pra você, né, é, estar na tribo com, com os membros de Romênia, por outro lado, a twist do, das provas era, era, era uma boa notícia pra você, né? Foi foi um desafogo pra mim, realmente. Quando eu vi a twist das provas, eu vi que quem ia pro CT não necessariamente era o pessoal da Batu. aí eu me senti um pouco é. mais aliviado e vi que eu podia ter uma chance de ir adiante no jogo. Uhum. É, e aí, quer dizer, você só precisava se garantir nas provas que, enquanto essa Twitch durasse, você não ia... Mas a gente já vai chegar lá, né? porque que não foi possível se garantir nas provas também? É, você só precisava se garantir nas provas para poder não ter que enfrentar as pessoas da sua tribo no, no CT. Tá, mas é. antes da gente entrar no jogo, eu queria fazer um comentário, porque, inclusive, algumas torradas que chegaram fizeram menção a isso e... Óbvio que eu ia fazer também, né, amigo? Você gravou um fucking vídeo com um drone, tipo, super <risos> O que, que foi aquilo? Meu Deus do céu. É, é, é tipo assim, é um escândalo aquele seu vídeo de divulgação. Assim. É super Como que foi, assim? Você, tipo, você... o lugar é aquele. Como você teve essa, essa ideia de usar o um drone? Você tem um drone? É... Conta oh. para as pessoas que eu acho que as pessoas ficaram curiosas com isso. Pelo menos eu deixei minha marca em Bali, né, cara? Fiz, eu... <risos> fiz um vídeo bacana. E o pior é que não foi nem naquela intenção de, tipo, ah, vou fazer um vídeo foda pra aparecer e tal. Não foi. Eu achava que realmente eu tinha que me dedicar. Eu tinha que <risos> um drone num lugar que é tipo o, é, é, tipo, o vale de não sei o que é lá que não tem nada. É óbvio que eu ia chamar a atenção. Tipo, não tem ah, gente... cara, é, eu, fiz, eu fiz porque eu sabia que eu tinha que garantir a imunidade, Alvinho. Tipo, como eu te falei, eu sabia que eu ia entrar num jogo com uma missão bem difícil. Então, o que eu pudesse ter de vantagem tinha que ter. Então, assim, tive para mim, cara. Até falei com o pessoal da moderação, bicho. Eu até atrasei a entrega. Eu falei, cara, eu tô atrasando, mas velho, eu vou mandar um negócio decente porque eu sei que eu preciso dessa imunidade. Aí, tipo, eu fui para Noronha. Então, eu, tipo, eu tava lá em Noronha, tava com o drone. Aí o cara viu o lugar e eu pensei, eu vou, vou fazer um vídeo parecido com aquele do Jeff Probst, quando ele fala, sabe, deu One Survivor, e o drone sobe assim. Eu e assim que eu vou fazer. Aí fui lá, coloquei o drone automático, preparei tudo direitinho. Esperei um momento que não tinha nenhum turista trouxa, assim perto de mim para eu poder não passar essa vergonha. Fiz o vídeo e ficou bacana. Aí eu cheguei em casa, segunda parte, é... eu fui pra Jericoacoara com aquara na semana seguinte. Aí eu, não, dois dias depois, mais ou menos. Aí eu, não, vou fazer um vídeo lá em gerir numa pedra e tal. Eu tinha todos os lugares assim na minha cabeça que eu ia fazer. Aí não deu certo. Então, aqui perto da minha casa tinha aquele rio. E aí eu preparei aqui uma produçãozinha, peguei o meu irmão, dois amigos meus, levei a iluminação e fiz lá no, no rio que tem aqui do lado da minha casa, praticamente no quintal. E Gente, deu certo. É pode. Chocado. gente. Vocês perceberam vocês entenderam que ele gravou o vídeo dele em Fernando de Noronha? É só isso que aconteceu. É só isso. Que aconteceu. Nossa, arrasou demais. Parabéns. Acho que foi o melhor material de divulgação em vídeo que eu já vi na vida de, de Survivor. Assim, é, foi muito impressionante mesmo. eu fiquei bem feliz com a repercussão de verdade. Eu não esperava, tipo, eu, eu porque assim eu tava achando que a galera ia se dedicar bastante. E se dedicaram, os vídeos eram muito bons. Eu fui ver o material da abertura de todas as outras temporadas de All Stars, e eu vi que o pessoal se dedicava bastante, então assim, eu sabia que ia vir muito material bom, aí cara, é. se eu não tivesse o eu sabia que eu ia perder a imunidade, então... Sim, é porque All Stars, normalmente, a galera, tipo, é muito raro a pessoa entrar pro All Stars sem alvo nenhum, né, assim, então Sim. ninguém tá sendo tranquilo, assim, no, no All Stars, né. É porque, enfim, depende de como as pessoas vão escolher jogar, né? Você pode entrar com uma pessoa, sei lá, com uma pessoa que teoricamente não teria alvo e as pessoas decidirem que aquela, aquele grupo de pessoas vai ser o alvo da deputada e tal. Exatamente, enfim. exatamente. Amigo, e aí, enfim, até agora a gente teve só eliminados de, de Coreias que vieram originalmente de Coréia, você foi o primeiro que veio de Romênia. Quer dizer, que são a, a, a, exatamente a, a temporada mais distante e a mais próxima do, do All Stars. É, você acha que, para as pessoas em geral, assim, é, ter, ter, ter vindo de Romênia, que é uma temporada muito recente, que ainda está muito fresca na cabeça de todo mundo, você acha que isso facilita mais a vida ou dificulta, ou depende do, da, do caso, depende da pessoa? É, depende da pessoa, com certeza. Eu acho que assim. É, as temporadas mais, mais visadas, na minha opinião, que tipo, para serem eliminadas, se fosse levar nessa, nesse contexto de que ah, a mais antiga é a mais recente, né? Eu acho que tinha tudo para ser a mais recente, Romênia, porque a imagem das pessoas ainda está muito fresca, a imagem dos jogadores. Tá, as jogadas estão muito recentes na cabeça das pessoas que acompanharam, então eu acho que tinha tudo para Romênia ser a temporada que teria mais boots no início, mas as pessoas de Romênia que estão no jogo elas são muito bem relacionadas, sabe tipo, se você pegar é, a história dos outros jogos, teve gente que saiu de Romênia e foi jogar outros jogos em seguida teve gente lá no Encontrão, você vê que as pessoas têm um carinho muito grande por quem a gente tá jogando hoje em Romênia, pela Bruna, pela Samira, pelo Rafflin sabe, pelo Sérvulo. então assim, eu acho que nesse contexto do, de temporada mais antiga temporada mais recente Romênia deveria, teoricamente, levar desvantagem, mas pelo contrário, as pessoas de Romênia que estão jogando são muito bem relacionadas. E aí que estava a minha dificuldade, eu realmente senti que eu não tinha essa conexão tão grande quanto as outras pessoas tinham. Então o Raffler tem um grupo de amigos muito grande, a Bruna e, e a Samira também tem. Então, assim, são pessoas que estão ali no meio dos jogos, já conhecem praticamente todo mundo que estava já conhecia todo mundo que tava no cast. E eu não, tipo, tinha gente que eu nem sabia que tinha jogado os outros jogos, eu não fiz o dever de casa de olhar nas temporadas anteriores quem que poderia estar no cast, quem que foi tipo pelo menos do F6, F7 para para final, para ver mais ou menos quem que estaria e ver que tipo de conexão poderia estabelecer com a pessoa. Eu não fiz isso. Então eu acho que nesse nesse ponto com Romney, não leva desvantagem porque eu acho que as pessoas são bem relacionadas. Coreias é mais antigo, então eu acho que as pessoas podem ter ficado um pouco mais distante dos jogos, não sei, não conhecer quase ninguém de Coreia. Mas na minha opinião, a temporada que tem tudo, tipo para ter pessoas com potencial maior de vencer, de se relacionar melhor pra chegar até o final, é Serra Leoa. Meus amiguinhos de cast. Olha, gente, você jogou tanto alvo agora que eu não sei nem por onde parar. Não, queridos, bem... tem uma coisa que eu vou fazer hoje é jogar alvo. Não, tem, não se preocupe quanto a isso. Vamos lá, que eu vou te dar, vou, eu vou levantar a bola pra você cortar agora. A gente vai falar de um ponto muito polêmico no jogo. Tava tudo muito bem, tudo muito tranquilo, prova de fotos. Ah, a, aquela... Achei a prova de fotos icônica, porque você... É, porque podia ter a coisa da de denúncia, você não sabia o que, que mais gente ia tirar, o que, que menos gente ia tirar. Fiquei chocado com seis fucking pessoas conseguindo tirar foto com o ex-BBB. Tipo, esse <risos> jogo não tem limites. Cara, daqui a pouco vão estar pedindo pra, sei lá, tirar uma foto com o Lula, sabe? A galera vai pra Curitiba tirar foto com o Lula, porque assim, eu não. essa <risos> prova. Eu não duvido de mais nada. É, e aí, enfim, você estava lá, fez as suas fotos complicadas e veio o resultado, bomba, três fotos denunciadas. O que Ai, que aconteceu? Quem denunciou essas fotos? Por que que essas fotos foram denunciadas? Você já tá, nesse momento, você já estava tá com um alvo muito grande. O que, que rolou? Então, é, a denúncia meio que não não não me pegou de surpresa, mas foi foi me deixou muito triste, me deixou muito abalado. Porque eu achei que ia rolar denúncia, no meu caso, mas não achei que fosse, tipo, denunciar todos os itens difíceis que eu peguei. Porque a minha ideia era o seguinte, quando eles anunciaram a prova e quando, quando eles anunciaram a Twitch das denúncias, né, como que poder rolar as denúncias, eu pensei comigo mesmo. Cara, se todo mundo se juntasse, tipo, um grupo, uma aliança de cinco pessoas, por exemplo, se juntar para cada um fazer uma denúncia aleatória num, num, num sujeito X aquele né? Aquela pessoa é muito boa nesse tipo de prova e ele é um puta jogador. Se a gente quiser mandar ele pro CT, a gente pode juntar nossa aliança, cada um faz uma denúncia, mesmo sendo de outra tribo, porque cada um tinha o direito de denunciar uma pessoa de outra tribo. E aí, se o caso de a gente errar, a penalidade é muito branda, é perder apenas uma pá. Então assim, era muito fácil colocar alguém no CT nessa prova, se quisessem. E o meu medo era disso isso recair para cima de mim, mas eu não me achava o maior alvo da prova, então eu achei que não ia acontecer e infelizmente aconteceu. Eu não tenho a certeza se realmente foi uma denúncia coletiva que rolou, ou se foi apenas uma pessoa que me denunciou. Eu sei que, tipo, teve uma, tinha uma pessoa no jogo, né, vou falar logo nomes, o Cévulo confiava demais nele, inclusive compartilhei com ele foto e tudo, do que, que eu tava indo atrás, mas os dois itens que eu mandei pra ele, tipo, falando com certeza que eu consegui, eu não enviei, entendeu? Tipo, eu falei para ele, ah, consegui a placa, inclusive o Otávio tava fazendo a prova, uma parte da prova junto comigo e o Zéan. É, ele foi minha... Eu estava em Goiânia no dia da prova E aí o Zé me serviu de Uber Começou a me levar nos lugares para gente conseguir as coisas e, Em determinado momento o Otávio se juntou a nós E aí a gente achou a placa do carro A gente achou um dálmata, inclusive foi uma história bem engraçada A gente chegou na floricultura para ver se tinha aquela flor E não tinha a flor Mas aí do nada saiu um dálmata de dentro da, da casa E aí tiramos foto com o dálmata E tal e foi bem engraçado E eu contei essa história pro o Falei, cara, rolou uma, uma tour engraçada com o dálmata O Otávio tirou foto com o dálmata não falei na intenção de tipo, prejudicar o Otávio, só comentei com o Servo, porque eu me confiava nele até então. Muito e aí o que acontece? Muito na inocência, assim. As de pessoas... repente, o Otávio tirou uma foto com o Dalmas, assim. Ah, foi <risos> super engraçado. Aham, uh -huh, Fernando, tá bom. <risos> foi muito Pior que eu falei bem trouxa mesmo, foi na inocência mesmo, comentei com o Servo, e aí ele, beleza. Coincidentemente, o Otávio foi denunciado na foto do Dalmas. E eu fui denunciado, tipo, em fotos que eu falei pro Cévolo, ah, por exemplo, ela tinha, ela tinha, eu publiquei no meus stories, perguntando se alguém tinha, e, tipo, quatro pessoas apareceram falando que tinha, então, eu tinha certeza que eu ia conseguir a latinha, aí eu mandei pro Cévolo, então, eu acho que eu vou conseguir a latinha e tal, e foi uma denúncia também, então, assim, eu não sei se foi uma denúncia de uma só pessoa, e se tivesse, eu acho, que o Cévolo, né, muito esperto da parte dele, claro, me enganou lindamente, ou se foi uma denúncia coletiva, que eu acho bem provável também, tipo, três ou quatro pessoas se juntaram, cada um fez uma denúncia no item super difícil para ter certeza que eu ia para o CT e a imunidade. E se for isso realmente, se a pessoa disser isso quando foi eliminado, ou disser isso no, no FTC, eu vou bater palma demais, porque foi uma puta jogada inteligente. E aí, ah, sim, aí... Puxando, falei pra caramba e esqueci de falar como eu me senti com as denúncias. não A denúncia foi, foi mais ou menos isso. Eu me senti, tipo, naquele momento eu senti que eu tava bem sozinho no jogo. Eu percebi que, tipo, cara, eu tô por mim mesmo. Essas denúncias aí mexeram, mexeram inclusive, um pouquinho com o meu emocional. Porque eu, tipo, pensei que eu não era o maior alvo e não tinha necessidade das pessoas fazerem isso. Mas eu tava com a imunidade. Me mandaram pro CT e eu ia perder ela. Então, foi Tudo basicamente... Bem. Tá, mas você não tá tirando, mas você foi. E aí, quando você foi... É... Em algum momento você chegou a pensar, tipo, por que será que as pessoas estão mirando em mim? Porque, assim, é, se você já era um alvo, talvez até fosse uma estratégia te usar como escudo, de repente, deixar você ali como Exatamente. alvo. E eu não sei, assim, é, você chegou a pensar Exatamente. por que, que as pessoas, depois, assim, que antes você falou que não conseguiu prever que isso ia acontecer, não conseguiu imaginar. Mas depois que aconteceu, você chegou a ter alguma, alguma pista, alguma ideia do que, que aconteceu? Olha, eu acho que primeiramente eu senti que miraram em mim por falta de empatia. E aí eu pensei que, cara, como eu não tinha muita ligação com quase ninguém do cast, poucas pessoas, e assim, não, não querendo parecer dramático, mas estava passando por um problema bem complicado também na minha vida pessoal que afetou completamente a minha forma de me conectar com as pessoas do cast. Não consegui interagir muito. Tinha, momentos, tinha dias que eu passava o um dia sem conseguir fazer social. Então, realmente, mexeu um pouco comigo, o que estava acontecendo comigo na minha vida pessoal, e eu não consegui cair de cabeça no jogo. Então, isso fez com que eu perdesse um pouco dessa conexão com as pessoas do cash. Então, de início, eu achei que foi falta de empatia por mim. Uma galera não sente empatia por mim, resolveu denunciar, mas depois eu comecei a pensar que foi mais estratégico mesmo para eu fazer com que eu perdesse a imunidade. Porque, aparentemente, a swap estava chegando, todo mundo já estava sabendo disso. Então, é melhor você ir para uma swap com alguém que está jogando em pé de igualdade sem uma imunidade, né? Como eu acho que eu seria o botão de qualquer tribo que eu caísse. Então, é mais fácil mandar o Fernando ir pra que ele perca a imunidade dele. Antes que ele chegue na nossa tribo, para que ele seja o botão e o easy vote, do que ele chegar na tribo, ter uma, uma, uma imunidade e a gente ter que brigar aqui entre si para saber quem vai ser o próximo eliminado. Foi mais ou menos isso que eu pensei. Sim. Aliás, que swap, hein? Eu amei essa swap. Achei icônico. <risos> gente, nessas horas é muito bom não estar jogando, porque eu posso apenas me divertir da desgraça da ideia. É muito bom. Cash, chama vocês, tá? Estou aguardando todos vocês aqui na minha cadeirinha. É... <risos> Amor, e aí o que, que acontece? Aparentemente, a sensação que eu fiquei... e aí você pode me corrigir se estiver errado... é que você, nesse momento, era o maior alvo do jogo. porque Você não só é, foi sabotado nessa prova... Né? foi... foi é, enfim, foi denunciado nessa prova... É, como na prova seguinte... como no CT seguinte... você foi eliminado com todos os votos. Né? Tipo, Sim. Foi o CT seguinte e foi eliminado com todos os votos. Então, quer dizer... Você acha que a sua eliminação já estava arquitetada desde o segundo CT? As pessoas te mandaram, denunciaram as suas fotos, já com a intenção de te fazer perder a imunidade e depois, em seguida, te, te eliminar? Olha, Alvaro, eu não quero parecer, tipo, arrogante dizer que eu acho que eu era o maior alvo do jogo. Eu, de longe, não acho. Eu acho que, tipo, tem muitos bons jogadores ali e eu acho ah, que eu não estou nem... Assim, é... Quando eu tô falando do alvo, eu não tô falando de ah, nossa... Ah, você é um puto jogador, não, é mais pelo alvo de... Ah, entendi, entendi. Não, você é um ótimo jogador, assim como tem muitos outros. E, <risos> não, e aí, essa eu... tem até gente que por esse motivo, assim, por ter ganhado prêmio de sprint, por ter, sei Sim, lá, por ter ganhado novo, isso. até teoricamente, é né, a gente não sabe, mas teoricamente as pessoas chegam com esse alvo um pouco maior. Sim. Mas assim... Sim você era a mira mesmo, né? as pessoas estavam mirando em você, mais do que é isso, qualquer pessoa. Sim, sim. E é isso que eu quis dizer quando eu falei que eu acho que tem jogadores que tem um alvo bem maior que o meu, porque são ah, ganhar sprint, tem winners, tem switch, que sabe que se relaciona muito bem com todo mundo, enfim, então eu acho que nem de longe eu era o maior jogador, mas eu acho que eu era sim o maior alvo, como eu te falei, seja pela falta de empatia das pessoas por mim, ou seja pelo easy vote, ou seja porque, enfim, temos alguém pra, a quem votar, temos aqui o Fernando, então eu acho que tipo, naquele momento eu era o maior alvo. E possivelmente sim, acho que se tiver realmente se depois eu comprovar se as pessoas é, alguém assumir que foi um voto coletivo ou foi uma jogada me denunciar para me mandar para o CT para fazer com que eu perdesse a imunidade e no CT seguinte me eliminar, embora eu não sabia se eu ia pro CT, né? Porque ninguém sabia como eu me dava naquela prova. É, mas eu acho que tipo, era uma ideia eu tirar minha imunidade o quanto antes para conseguir me eliminar o mais rápido possível. Sim, agora eu acho isso, na minha sincera opinião, uma jogada meio burra. Porque, como você falou, poderiam ter me ter utilizado de escudo, mas eu acho que tinha um escudos maiores no jogo, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que era mais fácil, é assim, ó, é... qualquer pessoa que quisesse me tirar, me tiraria, assim, ó, igual está lá de dedutando muito facilmente. Porque, justamente, como eu tô te falando, não tenho conexões com quase ninguém do cast. Então, quem quisesse votar em mim, ninguém, se eu ninguém, faria oposição. Ah, não, quem vamos votar hoje? Vamos fazer um big move e vamos usar o número do Fernando. Eu estaria ali para ser usado. Podem me usar, podem me fazer de cadela. Eu tava ali realmente nessa temporada para ser feito de cadela. E no momento certo eu acho que eu iria começar a fazer meu jogo. Mas até eu chegar nesse ponto, eu sei que eu ia ter que me submeter a muita coisa. E nem eles quiseram fazer comigo, cara. E foi que eu fiquei mais indignado. Não quiseram nem me usar. É engraçado ouvir você falando que ia querer ser cadela. É muito engraçado. Eu ia, engra... cara. Tipo, eu Porque... tava com a que já era só chegar e colocar o nome, quem quisesse. É, é. Ia <risos> ser é divertido ver você nessa posição. É... Tá, mas aí beleza. Aí você cai no CT, pela segunda vez em seguida, vulnerável. E aí, tipo assim, você já tinha passado por essa situação, tinha sido denunciado, já sabia que seu nome estava avisado. Quais que eram as suas alternativas ali naquele momento? O que, que você tentou fazer para sobreviver? Sim. Então, é, quando eu caí no CT... Eu tô, eu, quando eu vi a prova, eu sabia que tipo, ia me dar muito mal, porque aquela prova eu fiz em Romênia e eu fui bem mal nela. Eu sabia como fazer a prova, eu sabia basicamente a estratégia que utilizar para me dar bem na prova, só que eu tinha que ter tempo. E eu estava muito sem tempo. Tanto é que eu comecei a fazer a prova faltando menos de duas horas para encerrar o prazo. Então eu tinha só tipo uma hora e quinze mais ou menos para concluir ela. Então eu sabia que eu ia me dar mal. E o pior de tudo foi ver quando quem estava no CT comigo. Porque eram exatamente pessoas que eu vi que, tipo, ou eu já tinha jogado o nome na roda para eliminar, ou eu não tinha conexão nem mínima que fosse, ou são pessoas que jogou... A Bruna jogou comigo em Romain e a gente sabe que a gente não jogou junto. Então, assim, quando eu vi o CT e eu vi a configuração do CT, eu já sabia que eu ia ser eliminado. Então, minha única salvação seria o ídolo. E aí eu tinha 10 passos pra utilizar para conseguir achar o ídolo. E na primeira caçada que eu fui lá na praia, eu tinha ido muito bem. Eu tinha achado, tipo, oito itens. E aí eu, tinha, eu precisava só de mais uns 5 ou 4 pro ídolo, não sei o certo. E aí eu desesperadamente né ajoelhei aqui no chão, orei a Deus, Deus me abençoe para conseguir pegar essa porra desse ídolo. E fui procurar o ídolo lá na praia. Eu consegui todos os itens que eu precisava, menos a porra de uma flor. E aí ficou faltando ela, então eu não tinha o um ídolo. Aí eu falsifiquei um print lá de todos os itens que eu tinha. Joguei lá numa, numa aliança fajuta que eu tinha lá, junto com o Júlio, com o Kaique, com os, enfim... Aliás, mandei pro Júlio no PV. É, mandei pro Júlio no PV, falando pra ele, ah, cara, eu tenho esses itens aqui, eu não queria trocar pelo ídolo, mas eu vou ter que trocar. Tipo, Miguel. E aí joguei lá pro Kaique também, falei pra ele que eu tinha é, ídolo suficiente, coisa suficiente pra conseguir o ídolo. E mandei pra algumas pessoas também, tá? Mas acho que ninguém comprou a ideia. E foi basicamente isso. Aí o que, que eu fiz, né? Fora isso. Tem que jogar o nome de pessoas, né, debaixo do ônibus, cara. Tipo, a primeira pessoa que eu falei foi a Bruna, é, falei o nome dela para as outras pessoas, eu falei, olha, a Bruna é uma pessoa super bem relacionada, ganhou o prêmio de suíte ela tem muita amizade com a galera do Cash e eu sinto que, tipo assim, a galera é muito enganada com a Bruna, então eu acho que ela vai fazer um jogo pesado dessa vez, e eu acho que é muito mais fácil tirar uma pessoa que tem conexão com todo mundo, praticamente, do que eu que estou sozinho no jogo, cara. Entende o que eu quero falar? tipo é, Eu não entendo a lógica das pessoas me tirarem nesse momento, porque eu não, cara eu não tenho conexão com ninguém, Qualquer pessoa que quisesse me tirar, a qualquer momento do jogo, me tiraria. E aí deixam alvos como a Bruna, que é super carismática, super querida por todo mundo, que vai longe no jogo, não é a menor dúvida disso. Pessoas como a Ana Raquel também, que tem, enfim, Gustavo. Aí eu fiquei tipo, tudo bem, joguei o nome da Bruna, algumas pessoas disseram ok e tal. Falei com o Léo, com a Jaque, o Léo tipo, não me deu muita moral, sabia que ele ia voltar comigo. A Jaque esboçou ali uma reação, falar que ia pensar. E aí o Gustavo, que foi o mais mala nesse CT comigo, falou que vai votar junto, que tá, vai dar certo e tal, sendo que antes eu tinha jogado o nome do Gustavo no CT anterior. Então, acabou que não ia vingar muito, não ia dar certo. E eu só, já senti que eu ia ser eliminado. Tá. E aí, aí eu tô rindo de você. Toda vez que você fala que você queria jogar igual a cadela, que você... Né? Porque, assim, inclusive, <risos> aí, aí a gente foi pros, pros votos. E você recebeu um voto mais pesado, um voto mais incisivo, falando do seu gameplay agressivo, falando da sua forma de jogar. É, e aí, a, a pergunta que eu faço, assim, você, quando entrou, pelo que você está me falando, a sua proposta era reinventar um pouco o seu gameplay. Hum. Você concorda com esse voto? Você acha que você conseguiu, que você foi eficiente nessa sua tentativa? Ou você acha que não tem jeito, tá, tá na sua personalidade... Ser o um jogador mais agressivo e, e, e enfim. E não tem nenhum erro com isso, tá? Muita gente e, ama e, jogadores agressivos. Sim. Ah, eu, sem dúvida nenhuma eu fui completamente fracassado na missão, né? Eu acho que. <risos> eu acho que não, realmente não consigo ficar muito acuado, não consigo me sentir acuado, ficar quieto. É, ah, agora eu ah, acho, né? acho uma puta hipocrisia as pessoas votarem em mim com a justificativa de dizer que não concordam com o meu gameplay. Porque tudo bem, você tem todo o direito de não concordar e achar que é um jogo agressivo demais você mentir para as pessoas e ao mesmo tempo você tá mentindo na minha cara. E, tipo, não faz muito sentido. Eu prefiro chegar aí e vestir a carapuça e dizer que eu, eu quando jogando, eu sou uma pessoa falsa e dissimulada e que eu mito na cara das pessoas tranquilamente, do que gente que chega, se faz de suíte, se faz de docinho e tá mentindo do mesmo jeito. Então, assim, eu realmente não consigo entender o porquê dessa justificativa. A é. Bruna voltou em mim que, que, que gosta muito de mim e tal, eu também amo aquela menina, que fica muito claro, eu adoro a Bruna, encontrou, um, a gente ficou carne e unha, mas ela falou, você é meu pesadelo no jogo, eu não concordo, não gosto do seu gameplay e tal, tipo, você tem que pensar na forma que você joga, porque machuca as pessoas, eu mano, tipo, é um jogo, cara, tá todo mundo ali jogando, tá todo mundo ali mentindo, só um vai ganhar, por que que, não entendo, sinceramente, eu não entendo porque que as pessoas gostam tanto de me colocar essa, me, me imputar esse título aí de vilão, de, de mentiroso e tal, se assim, todo mundo mente ah, mentiroso, eu acho que é um negócio que não tem nem como. Tipo, é, o, jogo, o jogo precisa disso, né? É porque. Cara, eu acho sete que é... Pessoas, praticamente sete pessoas falaram na mim, tipo, jurando que iam votar comigo e tal, e, e foram votar em mim com os justificativos super pesados. Com que moral vão falar de mim, que eu, que eu jogo é, mentindo, por favor. Né? É, é, é assim, galera. É, Peraí, é, é cortaram assim. a luz da minha casa. Fala, problema, pausa Fala. para falar. <risos> Pronto, caiu agora a bolsa do VD. Aqui. Menino, mas olha só, eu acho que a mentira... Ah, é uma... que porra. Tá, pode ir falando, eu vou ligar aqui a luz. Tá, eu só vou comentando enquanto você liga a luz. Eu acho tá. que a questão da mentira é uma questão que, tipo, cara, não tem como você não mentir em Survivor, assim, não, não, eu acho que não conheço uma pessoa, a não ser se assim, você é UFB, você só vai ser enganado, e aí, beleza, você não mentiu pra ninguém, mas não tem como você ir longe no jogo como Survivor sem mentir, não, infelizmente, assim, sabe? Agora, a questão do jogo agressivo, que é um jogo de, é, é, um, form, é um estilo de jogo mesmo, é isso, né, é, é, eu acho que são estilos de jogo que às vezes não batem mesmo, né, tem gente que joga de um jeito, quer dizer, tá todo mundo jogando né, com o mesmo objetivo, fazendo as mesmas coisas, agora a maneira de se colocar e tal, de, de, de se colocar é, enquanto jogador, é que eu acho que às vezes não bate mesmo, e, enfim. É isso. Acho que a diferença é porque, assim, eu, eu tenho amigos no jogo, mas eu sei muito bem que a partir do momento que eu entro no jogo, eu não sou mais amigo de ninguém, não, cara. Tipo, eu construí relações dentro do jogo e a amizade fica lá fora. E se eu, Ali... quiser, se eu for mentir... É, inclusive, eu, eu menti para o meu maior amigo no jogo, maior aliado em Romênia, tipo, eliminei o Cévolo e mentindo na cara do Zen, dizendo para ele que eu ia voltar junto com ele e enganei ele. Então, assim, são coisas que tipo, queimaram meu filme em Romênia e eu entrei na, na temporada do, do All Star já com esse filme queimado, mas... É isso que eu não entendo, sabe? Como eu falo, as pessoas são um pouco hipócritas ao dizer que ah, não concordo com o gameplay, porque você espalha mentira, porque você espalha coisas que não são verdade e tal, e todo mundo tá fazendo isso. Mas, enfim. É, aliás, falando em amizade, essa coisa toda, a segunda vez, você que está nos assistindo, a segunda vez que Fernando Cito encontrou. O que, que você está esperando para comprar a sua vaga no Encontrão? Estamos Olha o eu levantei a bola para você cortar dessa vez. <risos> Cinco anos de encontrar um VD, vagas à venda, viu, gente? Venham que vocês não vão se arrepender. Bom, é, tem outros pontos do seu jogo que a gente vai comentar, mas que eu vou, para não ficar repetitivo, deixei, porque vieram torradinhas perguntando coisas que eu acho que são legais. Mas antes da gente ir para as torradinhas, vamos para o nosso quadro novo: Todas as Estrelinhas. Fernando, fui menos generoso com o Fernando, dei apenas 19. Nove estrelinhas para o Fernando distribuir entre os cinco membros de sua tribo, a tribo Batu dos seus coleguinhos de Romênia. Vamos ver <risos> o que <risos> Vamos ver o que que Fernando fez com as estrelinhas. Bruna leva quantas? Três. Três estrelinhas para a Bruna. Otávio. Posso, posso justificar cada um? Rapidinho, rapidinho. Pô, estrelas... Dá as estrelinhas primeiro e depois você justifica. Tá. Do grupo. Pode ser? Pronto, perfeito, Opa, perfeito. Tá. Otávio, quatro. Quatro estrelinhas para o Otávio. Temos sete. Rafley. Quatro também. Quatro. Então, onze. Samira. Quatro. Quinze. E Sérvulo. Fica com o restante também, que acho que é quatro, né? Quatro. Sérvulo quatro também, então, né? Não, eu vou tirar, eu tira um, não, é, deixa quatro, sabe? então foram quatro, quatro e vocês tá... é. Como? Não, é, todo mundo quatro, só a Bruna três, mas por motivos de, realmente, é um número ímpar, e aí eu tinha que deixar alguém um pouco mais abaixo, eu deixaria a Bruna, porque, assim, é como eu falei, eu amo essa menina, sou maravilhosa, mas no jogo eu acho que ela usa muito emocional, e na minha opinião, é um jogo mais baixo do que o meu, porque eu, Tipo, assumo que eu tô jogando ali descaradamente, digo que eu vou jogar e vou mentir Para me dar bem no jogo, e diferente de algumas pessoas que, tipo, usam super emocional, são super emotivas e tal, mas tipo, mentem do mesmo jeito e não assumem. Então, assim, Bruno, pelo amor de Deus, eu te amo, garota. Eu te amo, eu espero muito que você vá longe, espero que você ganhe, tá bom? Mas eu só acho um discurso um pouquinho hipócrita, só isso. Tá. Gente, então, é, a Romênia, o Fernando, não sei se vocês repararam, não achou que ninguém mereceu cinco estrelinhas, tá bom? Ele podia dar, dar até cinco estrelas para alguém, mas ele preferiu dar quatro para todo mundo e três pra outro. Um. Porque é, porque eu acho que todo mundo ali tem um ponto fraco, sabe? Seja uma pessoa que tem um ego muito grande, não vai se dar bem numa aliança X, seja porque outra pessoa é muito confiante, porque sabe que se dá bem em provas de uma hora ou outra vai sair, como aconteceu, por exemplo... O é maravilhoso, inteligentíssimo, sabe, e tal. Mas em Romênia a gente conseguiu tirar ele com um ídolo no bolso, com vantagem, praticamente com um trampolim, muita coisa. Então, assim, se todo mundo ele tem um ponto fraco. Então não tem como dar cinco estrelas pra ninguém, porque não adianta, cara. Se tivesse um jogador perfeito ali na batalha eu daria cinco estrelas. Nenhum deles... Hum. Muito bem. Então ninguém ganhou cinco estrelinhas. Adorei as justificativas. Bom, agora vamos para as famosas torradinhas. Você recebeu várias. Eu tive que fazer Olha, esse só é. Eu achei que só quem ia mandar torradinha pra mim era o Trizal, era o Zé e o, e o Antônio. Ah, vamos chegar, eu acho que você tá falando dos torrões de açúcar, que são as mensagens fofas. Vamos chegar é. lá no momento. Mas as torradinhas, vamos lá. A primeira vai. torrada, eu vou fazer uma torrada dupla, porque elas são bem parecidas, são sobre o mesmo tema. É do Rafa, ruivo e do Gnovinho. Tá? É, eu vou ler as duas, você vai ver que elas são bem parecidas. É. E aí, depois você comenta. Que tem um pouco a ver com o que a gente já conversou também sobre o seu histórico pregresso. Mas vamos lá. Sim. O Rafa fala, em Romênia você ficou bem conhecido por fazer um jogo pesado e acabou ganhando um hate de algumas pessoas do cast e da plateia. No Encontrão Sim. você conseguiu se aproximar de bastante gente e mostrar que é uma pessoa incrível e doce. Ai, tá a experiência do Encontrão apagou a má fama em Romênia ou a má fama falou mais alto? E aí o Gui Novinho pergunta. Nando, já joguei contigo e tinha ranço, porém depois que eu te vi como um cara incrível, de, de coração enorme, com defeitos, é claro, porém um bom jogador, uma boa pessoa. Você acha que as pessoas já entraram com um certo bloqueio contigo e por isso você não conseguiu mostrar o seu lado mais doce e sensível e isso te prejudicou nas suas relações com o cast? Acho que são duas perguntas que falam sobre as mesmas coisas, né? Sim. É, como, é, sim, eu acho que, tipo, eu, eu fiquei feliz que algumas pessoas que puderam ter a oportunidade de me conhecer pessoalmente viram que eu não sou esse monstro que desenharam de mim em Romênia é, é muito difícil falar sobre si mesmo sem parecer, enfim, eu não vou falar de mim mesmo e tal Mas eu acho que, de uma certa forma, eu tenho uma imagem completamente diferente do... É, não, não tem como fugir disso, né? Mas eu tenho uma imagem completamente diferente na vida pessoal do jogo, né, eu realmente na vida pessoal sou um cara, tipo, eu me sinto super trouxa, sou um cara bobo pra todo mundo, sou um cara que ajuda todo mundo, enfim, aquela coisa toda, e no Encontrão eu acho que eu senti que muita gente meio que se surpreendeu positivamente comigo, pelo menos pelo que eu escutei e o que vieram falar pra mim também, recebi muita mensagem linda depois do Encontrão e tal, enfim, então foi, foi uma experiência bem bacana, tanto que, tipo, assim que abriu as vagas eu comprei logo, porque eu queria viver isso de novo, queria reencontrar todo mundo, mas eu acho que sim, Romênia, a imagem de Romênia falou mais alto, porque eu acho que quando começou o jogo, no dia do anúncio do cash a galera desligou o modo vida e ligou o modo jogo. Então, tipo, a minha imagem no jogo, ela foi completamente associada ao que eu joguei em Romênia e ninguém conseguiu continuar jogando comigo, confiar em mim e tal. Mas é basicamente isso, no encontrão a gente vai ter a oportunidade de se conhecer de novo, vou ter a oportunidade, quem sabe, de mudar a opinião de algumas pessoas sobre mim, ou se não, se continuar com a mesma opinião também, é também pra isso, né? É aceitar. É e eu acho que uma coisa também nesse sentido que eu acho que acabou prejudicando um pouco é, você no jogo é que você ficou em posições diametralmente opostas né em Romênia e em, em, em Bali em Romênia sua tribo ganhava todas as provas você construiu ali uma aliança muito forte vocês foram para fusão tipo incrivelmente fortes embalho você começou muito de baixo assim sabe você começou quando eu olhei o cash eu falei cara o Fernando tá tá lascado então quer é. dizer é... e aí ainda tem essa questão quer dizer a sabe pessoa que era o seu... falar o mesmo um... gameplay com uma pessoa que está numa posição muito diferente né? cara teve três pessoas no início no dia do anúncio do cash que eu fui puxar assunto que eu fui conversar e três pessoas comentaram a mesma coisa, falando, nossa, adorei é, conhecer você assim, um pouco mais no dia do anúncio do Cash. Eu conversei com uma pessoa e no final da noite me disseram isso. Ah, adorei conversar com você e tal, uma imagem completamente diferente que eu tinha de você e que as pessoas me falavam. E eu, oi? <risos> tipo, a Nayara comentou isso, falando que ai ah, muita gente chegou para mim, Nayara tinha um grupo, né, um chat deles, não sei especificamente qual era. E a Nayara falando, ah, e chegaram pra mim no chat, depois eu encontrei e falaram, Nayara, tu tem que me desculpar, mas eu conheci o Fernando e tal, e menina ele é uma pessoa maravilhosa, que é mais doce e tal. E eu fiquei tipo, olha o que, que a galera vai falar para as outras pessoas que vão jogar o AS. Então, assim, eu já tinha uma imagem completamente pré-definida na, na cabeça das pessoas e ia ser difícil quebrar ela. É. Tá, o próximo torrado é do Eric. É, e ele pergunta: Fernando, a Dani parece ter sido eliminada pela boa relação que teve com você. Quem você mais enxerga comandando o jogo e essas eliminações até o momento? Tá. Uma coisa que me deixou um pouco triste e um pouco receioso sobre o jogo foi justamente isso. Quando eu vi que depois das denúncias que rolaram na prova das fotos, eu vi que eu estava sozinho, eu vi que a galera tava mirando em mim e eu não queria que a minha imagem é, prejudicasse outros jogadores a partir do momento que a minha imagem fosse atrelada a eles. E eu me afastei e passei o dia inteiro sem falar com quase ninguém porque eu achava que realmente ia ser eliminado e não queria que ninguém se prejudicasse quanto a isso, porque estava com é, relações comigo. A Dani era uma dessas pessoas, né? tinha algumas outras, eu não vou citar o nome, porque eu, hoje eu já sei que está em posição difícil no jogo e eu quero que vá bem. Mas a Dani foi uma pessoa que desde o início eu me afeiçoei a ela, uma, pessoa, uma menina maravilhosa, sabe? conversava bastante com ela, pelo menos tipo umas, duas vezes por dia, eu chegava lá e perguntava como ela estava a gente trocava uma ideia. É uma pessoa que, tipo, tenho certeza que fora do jogo também vou ter uma relação, enfim. Mas, pra ser bem honesto, eu não acho que a Dani foi eliminada simplesmente pelo fato de que associaram a minha imagem a ela. Eu acho que, desde o início, a Dani era muito boa cara. Tipo, todas as conversas, todos os chats que eu estava, todas as alianças que eu estava, todo mundo comentava que, que ah, os Easy Votes eram realmente Cris e Dani. E a Dani ainda estava no jogo, sabe? Então a galera falava muito que, ah, a Dani, quando for pro CT, todo mundo espera que ela tipo, saia unanimemente, porque é um Easy Vote eu ficava pensando comigo, o que classifica a pessoa em e volt Essa é uma pessoa um pouco mais deslocada, essa é uma pessoa sem muitas conexões, porque eu tô no mesmo barco que a Dani. E eu só pensava o seguinte, eu tenho que juntar essa galera que tá no bolo, eu tenho que fazer que essa galera acorde pro jogo, pense que, olha, você tá no bota minha filha, você tá no bota meu filho, vamos nos unir a gente aqui que é considerado mais fraco, e tentar fazer uma aliança e reverter esse jogo, reverter esse quadro, porque a gente vai ficar só vendo os grandes jogadores mandar em tudo e a gente vai ser eliminado. E foi exatamente o que aconteceu. Eu tentei fazer um move, tentei juntar algumas pessoas que eu achava que estavam no bora, porque eu escutava de todo mundo falando isso. Eu tinha prints para mostrar para a pessoa, mas simplesmente nem me deram a oportunidade de jogar junto comigo. E eu tenho certeza que vão ser eliminados na sequência. Basicamente isso. eu acho que sim, tem muita gente mandando no jogo. É, eu não vou citar nomes, cara, porque tipo eu estou tá muito no início do jogo eu não eu vou, posso chutar uma coisa que não tem nada a ver. Mas eu acho que sim, tem as grandes, as grandes alianças que estão comandando o jogo, na minha opinião, são as pessoas que entraram com mais alvo, no sentido de sprint, de winner, entendeu? Então acho que são pessoas que estão aliadas e estão mandando no jogo, porque nitidamente o CT era decidido por quem estava fora do CT, e não por quem estava dentro, claramente. Os dois primeiros foram assim, e eu tenho certeza que o meu também foi. É, enfim, não precisa nem citar o nome, né amor? Os títulos estão lá na wiki, para quem quiser ver que ainda não lembra. Exatamente, porque... exatamente. <risos> Beijo, Kaique. Beijo, Nayara. Beijo, Raflin. Amo você. Amo não, não. Tipo, algumas pessoas eu só conheci, mas... Não, brother, se a galera não acordar pro jogo e eliminar essa turma aí, bicho, tem gente que já tem ídolo, sabe? Tem gente que... Eu deixei minhas recompensas com pessoas que provavelmente já estão de posse do ídolo. Então, gente, acordem pro jogo. Quem tá se sentindo no bóton, pare de ficar fazendo jogo de cadela e seguindo essa galera. Vocês têm que eliminar eles, cara. Mostra o potencial. Muito bem. Vamos lá. A próxima pergunta é do Danilo Nunes. Quem são os? Olha, tem muito a ver com o que você está acabando de falar nesse momento. Quem são os Borons que na prisão estão mirando uns nos outros ao invés de se juntar para tirar grandes alvos que você mencionou no voto no segundo CT? E aí ele está falando para falar para você que você é incrível e representou bem o Nordeste. Ah, que menino maravilhoso. Olha, eu acho que tipo posso estar completamente enganado, posso, mas pelo menos pelo que circulavam nas alianças que eu estava, nos grupos que eu estava, né, é, tudo bem que eu não sou muita referência, minhas alianças não são muita referência, né, porque poderiam ser tudo fajutas, mas pelo menos o discurso que se circulava ali nos grupos é que pessoas como justamente o Cris, a Dani, a Stephanie, a Ana a Raquel, né? o, a Jaque, é, quem mais? A, o Gustavo também, o próprio Sardinha, são pessoas que a galera sempre falava: Ah, mas Fulano e tal, a gente tira a hora que a gente quiser porque eles não são fáceis de eliminar no jogo. Ah, Fulano de tal é boro da, da, da tribo tal. E aí você ficava: tipo, e eu tentava muito conversar também, colher informações das pessoas que eu considerava muito fortes no jogo. E essas pessoas, tipo, não davam muita abertura pra conversar quando eu dizia, cara, vamos, jogar, vamos tentar jogar com a Jack. Aí a pessoa vai e fala, a Jack, a gente tem que conseguir pessoas que agreguem no nosso jogo, que tenham boas conexões. Ela ficava, hum, tá certo. Aí eu começava a juntar essas peças e ver, cara, se eu chegasse pra pessoa e mostrasse esse print dela, da, da galera falando, olha, essa pessoa não agrega em nada pro nosso jogo porque ela não tem conexões, eu poderia juntar essa turma e fazer uma puta de uma aliança. Mas a galera nem se abriu pra conversar comigo, cara. Eu sei que eu, que eu errei muito, eu não fiz muito social, eu confesso. Mas eu via tipo, que as pessoas não davam a mínima para o que eu falava em relação a isso. Então, deixa todo mundo se fuder. Muito bem. E aí, a Tainá Rufino, vencedora do... Amelhosa. Gastando os dólares dela em Fortaleza. Tava um dia vencedora da Vencedora da concorrência do Alasca. <risos> é, é, pergunta se você acha que pode estar tendo uma perseguição aos chores. Não, eu acho que não necessariamente as queios, porque eu acho que a Bruna está super bem posicionada. Eu acho real que tem uma aliança que uma aliança feminina vai dominar o jogo, na, talvez ali para merge. Eu tenho muita pena de pessoas como a Adriano, por exemplo, que caiu numa, numa tribo tipo só com mulheres e tipo mulheres que são muito foda, sabe, tipo mulheres que jogam bem para caralho, mas algumas que têm um ego infladíssimo. Então isso pode ser a derrocada delas. Mas eu acho que é, tem pessoas ali que estão dominando o jogo, mas não, não necessariamente tem uma perseguição aos quiores, porque Bruna está super posicionada no jogo, não tenho a menor dúvida disso. Otávio, talvez por ele ser uma figura né, muito carismática e, e onde ele chega, parece que chegou 10 pessoas junto com ele, né? o Otávio é super expansivo, assim, super alto astral, algumas pessoas também é podem não se identificar aí. muito com o jeito dele. É, então algumas pessoas podem não se identificar muito com o jeito dele, tipo, no próprio encontro também aconteceu de algumas pessoas é, não se sentirem muito à vontade com o jeito dele, eu amo o Otávio, achei ele uma pessoa maravilhosa, mas eu acho que dentro do cast também algumas pessoas eu sei que são incomodadas, um pouco incomodadas com com a personalidade dele, então eu acho também que dentro do, da dinâmica da Kyori, talvez ele esteja um pouquinho de alvo, mas não necessariamente por ser Kyori, é mais pelo jeito dele, sim, que fique claro que eu adoro demais. E a última torradinha assinada é da Débora Albuquerque, e ela pergunta quem você acha que orquestrou o move da sua eliminação? Manda beijos e fala pra você não esquecer de que você é uma estrela. Ah, que linda! É, eu acho que quem organizou tudo foi o Gustavo junto com a Bruna. Eu, a princípio, sugeri o nome da Bruna, depois eu sei que ela ficou sabendo, obviamente, a galera contou pra ela. E o Gustavo também, eu já tinha sugerido o nome dele algumas vezes, por alto, só para sondar o que as pessoas achavam dele. E que, na verdade, eu queria jogar com o Gustavo, porque eu considerava ele também, tipo, meio que outsider, pelo menos pelo que eu escutava dos outros conversando sobre ele. E eu acho que foi eles dois que decidiram, assim, cara, vamos pro Fernando, tipo, a Ana Raquel também, pela justificativa do voto dela, eu para perceber de longe que, que ela não ia muito com a minha cara, eu não sei porquê, conterrânea, cara. Eu era louco para conhecer ela aqui em Fortaleza, mas não rolou, né? A, a intimidade. Mas eu acho que foi Gustavo e Bruno que arquitetaram meu, meu, minha eliminação. que também não era difícil de fazer. Muito bem. Agora nós temos uma pergunta anônima que eu não tive como deixar de fazer, porque eu caí para trás com essa pergunta. E eu acho que você vai acontecer o mesmo <risos> com você. <risos> Fernando. Ai, meu Deus, eu não vou nem conseguir fazer a pergunta. Ai, Fernando. Você. <risos> Qual que é? Vai, Aurora. Tô, tô rindo até. Vou tentar. Fernando. <risos> <risos> Ai, não consigo fazer a pergunta, gente. Peraí. Eu tô rindo você, mano. Pensando, <risos> Fernando. Que... Você acha que o seu drone influenciou a nossa eliminação? Você é o quê? Você Não. acha que o tamanho do seu drone influenciou na sua <risos> animação? É... Cara! Eu acho. O pior que o meu. Não, relaxa O meu drone Cara, acho que não Porque o meu drone é pequenininho O meu drone cabe tipo dentro dessa bolsinha ó, O tamanho da minha mão Então não foi o tamanho do meu drone que influenciou não Então relaxa que as aparências enganam Ai, Morri Aqui, Sobre o tamanho do drone do Fernando Tá aí a bolsa ilustrativa. Meu Deus, gente, não estou acreditando. É, porque, a, gente, a gente vai trabalhar com artifício da dúvida, né? Então, é, não, acho que não foi isso, não teve nada a ver, não. Ah, cara. Muito ah, bem, não. Com, essa, com essa torrada picante, nós encerramos o quadro e vamos agora para o quadro. Vamos agora para aquele quadro que todo mundo ama, que é, menos o cast, que é o Tacando Alvinho. Eu... Tacando Alvinho, <risos> estamos falando agora, não, não é na sua tribo, é no seu CT. Então, tá. você vai tacar Alvinho, uma das sete pessoas que foi para você no CT. Fala pra mim três números de um a sete. Uh, quatro. Mais um? Sete, em homenagem a Kiori. E mais... São quantos números que você falou? É. Nossa, um, um, três? Dois. Gustavo, Jaque e Bruna. Para quem vai o alvinho e por quê? Bruna. <risos> por que será que eu não estou surpreso? E por quê que vai o alvinho pra Bruna? Ah, acho que eu já falei muito dela, assim, como pessoa maravilhosa, sabe? É o tipo de pessoa que você pode contar para tudo, ela vai conversar contigo, ela vai te ouvir, sabe? Eu amo demais essa menina. Mas no jogo, é como eu falei, eu acho que joga muito com o emocional, sabe, sabe usar o, o que tem de melhor a favor dela, que é o jeito doce dela, que é o jeito de cativar as pessoas, sabe, a Bruna é aquele tipo de pessoa que ela te abraça e ao mesmo tempo ela tá ali, sabe, é, roubando alguma coisa tua que tá nas tuas costas, então assim, ela no jogo isso, que fique bem claro, ela é bem ela, ela, ela tem aquela malícia, a galera acha que a Bruna é só suíte, tá? mas não ela tem aquela malícia, em Romênia ela provou isso, ela fez o diário flipar, sabe, no All Stars, ela provou isso com aquele voto dela, que, que na minha opinião, tipo como eu falei, tem uma carga, um pouquinho de hipocrisia, mas a Bruna, ela sabe se posicionar, ela sabe jogar, e na minha opinião, ela vai ser uma das pessoas que, se a galera não ficar atenta pra isso, ela vai comandar o, o jogo, porque eu acho, eu tenho fé, que as meninas vão dominar o, o emerging, se a, se a galera não começar a eliminar mulheres, não, pelo amor de Deus, sem discurso machista, tá? Mas se as, eu acho que tem uma aliança feminina bem forte por trás do que está acontecendo no jogo. E eu acho que se não começarem a tentar para isso e eliminar as mulheres-chave que vão dominar o jogo, eu acho que vão ficar na mão de pessoas como a Bruna, como a Samira, como a Nayara. E eu acho que são super bem relacionadas. Eu já vou antecipar aqui que isso vai dar uma polêmica danada, esse, essa, essa, essa, essa questão da aliança feminina, vamos ver o que as pessoas que... falam sobre isso. Mas, assim, todo jogo agora que tá rolando essa, esse essa, essa, essa cara, coisa... Cara, eu, eu assistindo qualquer temporada que fosse, eu torço demais para que rola uma aliança feminina. Você acha que eu não torceria tanto para rolar uma aliança feminina no All Stars? Claro que eu torceria, essa seria a claro. do bolo do jogo. É, cara, eu acho que o povo é. tá com sede de, de uma winner mulher no VD, né, que não acontece desde França, e, e enfim, não. algumas pessoas... Você tem no cast mulheres como Nayara, Samira. A própria Bruna, a Mari, que todo mundo ama, sabe? A Jaque, que vou dar, né? Não sei se é spoiler, mas acabou de ser eliminado o Samuel e o voto dela foi icônico. Então, assim, são mulheres fortíssimas, são mulheres que, tipo, sem dúvida nenhuma, fazem, tem um gameplay altíssimo. E assim, tem muitos homens bons no cash com certeza. Mas, na minha opinião, o cash feminino bota a macharada no bolso nessa temporada. Então, eu acho que vai rolar aí uma dominação feminina, sim. E eu torço por isso, na verdade, eu torço muito pra isso. Muito bem. Vamos lá. Finalizando, então, agora o nosso último quadro, os torrõezinhos de açúcar, que são as mensagens fofas. Assim, você recebeu três, mas dois, eu queria que você, assim, por acaso, assim, suspeitasse de quem são esses. Você consegue imaginar de quem ah, são os cara, dois? São, são meus dois amores, né? Eu acho que o Zé e o Tonho, eu acho que são, não poderiam Nossa. faltar. Se tiver falta, eu não falo nem com eles hoje. Olha a que do, do Fernando é boa, ele acertou dois torrões de açúcar que ele recebeu. Nossa, agora sim, a terceira? Clícia, eu acho. Não, não foi a Clícia. Mas fiquei um beijo para Clícia, viu? Maravilhosa. Clícia, e... te amo. O que O terceiro torrão. Vou ler para você. Primeiro torrão é do Tonho. Nando, você foi a primeira pessoa que me estendeu a mão em Romênia. No primeiro dia já me conquistou e ali eu sabia que a amizade que temos hoje seria formada. Você é uma pessoa linda, iluminada e que transborda carisma de maneira super natural. Outros até tentam, mas não conseguiram apagar seu brilho. Eu te amo muito, você é um amigo extremamente valioso pra mim, e eu tenho certeza que você é muito melhor do que conseguir mostrar nesse aula. Beijo. Oh, gente, eu amo esse quadro. Ah, fico... o Tonho é maravilhoso. Eu fico botando lenha na fogueira, mas na hora que chegam os torrõezinhos, eu fico só, oh, meu Deus. Que ah, amor. também, cara. O tom é maravilhoso demais. Segundo torrão da Mari. Ah! para eu falar que ela falou, diz que eu amo o Fernando estou com saudades, mesmo ele sendo um demônio no jogo <risos> é isso Os, da eu Mari pensei, cara. a Mari é maravilhosa demais o fim, e o terceiro torrão, olha que surpreendente do Zean, que mandou um testamento e me pediu para ler tudo para você então agora <risos> e, o chá, e acabar agora no tempo que certinho, agora eu vou ficar mais 15 minutos aqui lendo o torrão do Zean eu vou chorar, ele sabe que eu sou frouxo pra chorar, cara, eu choro por tudo. Eu me despedi lá de Goiânia dele e, e tipo, virei as costas e comecei a chorar. <risos> então vamos para o Torrão do Nando, que pena estar te vendo aqui tão cedo, mas meu lado egoísta e ciumento fica até feliz, porque nem deu tempo de você estabelecer uma nova aliança como a nossa em Romênia. KKK. Azar de quem não teve a oportunidade de te conhecer melhor. Um cara super generoso, carinhoso, carismático e apaixonante, que eu só tenho que agradecer às forças superiores por ter conhecido e virado amigo. Independente de jogo, saiba que você é o winner e sprint do coração do Trizal e Sim. é uma das melhores pessoas que eu conheço na vida. Seu único defeito é achar Calum melhor que a Robin em O Maior. <risos> um... <risos> Isso. <a Maravilhoso>. Gente... <risos> Como você já deve ter falado, ou vai falar no chá, ou falou, sair agora era para acontecer. Você tem coisas sérias a serem resolvidas, e como é sempre dedicado a uma competição, iria acabar negligenciando esses problemas. Saiba que você sempre terá um escudeiro nervoso e fiel ao teu lado, para te ajudar e te amar. Amar, odiando, mas sempre amando. Beijos e te vejo, e te vejo em breve. Ah, cara, o Zé é meu amor, bicho, amo esse cara, demais, é um amigão Eu até falei isso pra ele, sabe, acho que todo mundo teria, deveria ter a sorte de ter um amigo como o Zé sabe? Acho que no jogo também, acho que ele, talvez ele sofra um pouco do meu mal também E a galera ter uma imagem dele atrelada ao jogo, é uma imagem tipo do mundo virtual Mas o Zé, pelo menos na vida real, que eu conheço bem ele, tipo, sou maravilhoso, sabe acho que Eu tive muita sorte de reencontrar o Zé depois de tanto tempo, lá no em Romênia e agradecer a Deus todo dia, cara, por ter um amigo como ele, porque realmente ele é uma pessoa muito maravilhosa, muito maravilhosa. Conto tudo para ele, eu, ele e o Tony são o meu alicerce hoje. E de fato, tipo, eu tô passando por umas paradas meio, meio esquisitas, mas eles me ajudam demais nisso. E eu sei que foi, foi bom pra eu ter, eu ter saído agora. Bonitinhos. É, Nando, então, nós estamos chegando ao final... Agora é aquele momento que, se você acha que a gente ainda não tocou em algum ponto relevante do jogo, se você quiser comentar alguma coisa, você pode ficar à vontade. Caso não tenha nada, você pode se despedir das pessoas. Acho que tem mais nada para comentar. Falei para caramba. Tomara que as pessoas consigam entender com esse sotaque cearense. Esse jeito de falar abestado, falar rápido. <risos> espero que as pessoas entendam. Não, é... ótimo. Acho que é basicamente isso. A experiência foi muito válida. Estar esses dias no Alstar, embora não consegui entrar completamente, mas foi bom. Espero conhecer as pessoas que eu convivi esses poucos dias no Alstar também. No encontrão, se forem, né? É só queria dizer, tipo, é, tanta coincidência quando divulgaram o lugar que ia ser a temporada. Tipo, eu tô indo para lá mês que vem, então vou, enquanto eu vou aproveitar um pouquinho. Eu esperava muito ser a, a tour do Winner. De, de ganhar o all -Stars e comemorar em Bali de verdade, mas não vai acontecer. <risos> mas pelo menos de consolação. Ah, mas você vou... vai, vai sofrer em Bali, né, amor? É melhor ainda. É poder... As <risos> lágrimas, as <risos> lágrimas <risos> é, Mas foi muita coincidência, cara, quando eu vi o, o local ah, da cair... temporada, hein? Não, eu tô aqui ainda. Ah, é muito legal. Enfim. É, então, agradecer a todo mundo pelo pela oportunidade, a moderação mais uma vez pelo convite, foi maravilhoso e espero que as pessoas façam uma temporada valer o Jus e All Stars, que não tornem a temporada previsível, façam jogadas sem medo de, de machucar as pessoas, porque fora do jogo, assim que termina o jogo, cara, todo mundo se abraça, todo mundo se ama e todo mundo entende. Então, não tenham medo de arriscar, não, não levem tanta amizade em consideração, joguem pesado, joguem para valer porque eu acho que é isso que a minha plateia está querendo e a gente que está na, na floperosa agora também está tá, tá querendo. Então, dê entretenimento para a gente. Boa sorte para todo mundo. Muito bem, Fernanda, eu queria te agradecer pela, pela disponibilidade, pela entrevista, mais uma vez foi uma delícia, sempre muito legal te entrevistar. Meu primeiro entrevista, às vezes, foi uma outra entrevista muito boa. E para vocês que estão acompanhando, agora as coisas estão ficando quentes, tivemos aí uma swap, Swap que mexeu bastante com as coisas. Acho que as coisas vão ficar mais interessantes aí dos que já estão. Então é isso. Eu aguardo vocês no próximo Chá com Alvinho. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Sim, tchau, tchau, valeu, Tchau, tchau.